Eu sou ótima, Posicione meu telefone aqui, no tô geringosa. Antes a gente tava no tripé, agora eu tô com Pô, e aí no painel, vocês estão no painel, é isso mesmo E aí eu fiquei devendo no último vídeo, se você não tá acompanhando esse especial daqui Skin aqui, Game, Dama em Ação, pá Exatamente, acompanha, pega a playlist, se inscreve no canal, acompanha, tá? Então vamos lá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 Isso é fato. Ponto. Tá? Mas... Aquele cara não sabe o que é isso. E ele resolveu te escutar. E por que que ele resolveu te escutar? Por algum motivo ele resolveu te escutar. Porque se ele não tivesse nenhum problema, se ele não tivesse nenhuma curiosidade, ele ia fazer convenaria cimento, tijolo, areia, brita. Esses negócios todos que o povo já usa normalmente. Só que não, ele resolveu te escutar. E aí você tem que entender por que que ele resolveu te escutar.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 A do cinema. A do cinema foi uma delas, foi a leveza. A gente ganhou porque eles tinham que fazer um sistema leve em cima de uma laje muito fina e não podiam gastar dinheiro reforçando e nem tinham como reforçar. Então, segundo ponto, leveza. Agora eu vou falar de um terceiro ponto que isso daí vai depender do cliente, no caso dessa obra que fez toda a diferença.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 Meu amigo, vai estudar Pega os vídeos todos do YouTube aqui, ó Assiste, pega essa playlist, assiste né Quer dar um passo a mais? Vem os treinamentos da Dama do Gesso né? A gente tem o Boom, a gente tem o FOP A gente tem o DPS, a gente tem a MSN A gente tem diversos treinamentos online Que você pode assistir da sua casa, onde você quiser Se tiver problema algum Então, se você realmente quer começar a fechar a obra Você precisa dominar esses assuntos E você precisa entender O que, é que o seu cliente quer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 Joga pro peito, vem pro braço e vem pra obra aqui comigo. <risos> Continua assistindo esses vídeos que a gente vai continuar batendo uns papos aqui sobre obra, sobre sistema. E vocês vão ver Dama do Gesso, Skin on the Game. É Skin on the Game? Onde que é isso? É a mais fácil. Vamos botar a Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Espero você aqui na playlist. Tchau, tchau.